É, Manuela aí. É, Manu tá aqui super animada, querendo participar de tudo. E é o Antônio que tá aí, Inaê? Tá berrando no banheiro, tomando banho. O negócio aqui é um escândalo. É, ela é mole Manu adora tomar banho. O problema da Manu é dormir. Dormir dá um trabalhão pra dormir. Mas tomar banho ela gosta, vai feliz. Antônio tá já falou. Agora está, acho que agora está brincando. Para dormir ela se joga no colo, assim, não quer dormir, ela quer ficar acordada. Marta, querida, estamos aqui, firmes e fortes. Que violência, né? É, é muito doido, é gente. Eu, eu nunca tinha visto, eu nem sabia, eu não sabia como é que era. É, que a primeira violência. vez que acontece comigo também. Que violência. Mas o objetivo deles é esse, é deixar a gente chateado. Né? É, essa é a alegria deles, é destruir a nossa alegria. Eles não podem destruir nossa alegria. nossa alegria é muito maior do que o ódio deles. A gente vai celebrar aqui, felizes dessa conquista, e vamos em frente. Gente, eu vou mandar para o Renato o link do StreamYard, tá? bem 10 nessa primeira rodada, né? Depois a gente sai e entra o... Acho que eu não mandei para a Giovana, peraí, porque a Giovana não está nesse grupo, né? Gente, só para constar, a gente está online já, o pessoal já está acompanhando, já está interagindo aqui. O pessoal Sim, eu vou já está distribuindo o link. nas redes também. Já te mandei? Espera aí, espera aí. Quem está aqui acompanhando já aproveita para encaminhar nas redes de vocês para chegar no maior número de pessoas, para o pessoal poder chegar aqui nesse canal, por favor. É, lá na rede de historiadores negros mandaram o link certo, eu consegui entrar aqui pelo celular no YouTube. Mas no canal do GT no YouTube eu não consegui até agora, não sei por quê. É que antes não estava, meu cara. Agora sim, pela não, hora que não. você falou, não, não. É, aí eu vi aqui. Porque eu também não sou a pessoa mais versada desse universo tecnológico, né, gente? Eu fui é... descobrindo aqui na rapidez. Aliás, ô, Fernanda, eu queria aqui celebrar publicamente a sua rapidez e eficiência. Você tornou possível que a nossa alegria... Sobrepujar qualquer tentativa odiosa de nos calar, graças ao seu conhecimento de tecnologia e ao GT, emancipações pós-abolição, que tem aí o canal no YouTube. Muito Olá. obrigado. Você foi... Vamos lá, a gente é não bom. vamos desistir. Em honra aos nossos personagens, a gente não vai desistir. todo mundo entrar. a Giovana deve estar entrando e Renato também. Ótimo, Marta. A gente aguarda. Aqui já tem gente no backstage. Maria Madeira, posso autorizar? Pode. Pode, pode autorizar. ótimo. Pode autorizar, Fernanda. ótimo, já autorizei, já está aqui. Mas é, só dá para 10 pessoas de cada vez aqui. Né? Então, acho... só dá para 6 pessoas de cada vez. Então, tem que ser a Giovana, gente. Tem que ser a Giovana. Gente, tem que entrar a Giovana tem... e Renato. Renato tem que entrar agora eu também. Sair, né? então. Eu vou sair, ah, vocês é. me avisam quando... quando vai para o backstage, Anilka. não precisa sair. Ah, tá. Então, dá para entrar 10, mas só dá para aparecer 6, é isso? Isso. Entendi. Eu vai. acho que seria legal, então, o grupo PET ficar no backstage, né? É. Peço para o pessoal entrar, Marta, que aí eu consigo ver aqui. Aí, aí, se o pessoal volta. entrar e eu não conseguir colocar, eu aviso. Mas, em princípio, aqui diz que dá para colocar, se não dá para aparecer aqui na tela. Tá. Giovana, avisa ao, ao, ao grupo B É para eles entrarem, eles ficam no backstage. Eu já avisei. E o Renato avisei. deve estar entrando. Para o Fernando, se, se o, o Renato vai começar, né? vai fazer uma fala de abertura, não é isso, Marta? Eu vou começar e vou passar a palavra para o Renato. Tá, tá então tá. bota no backstage, Fernando, para o Renato poder entrar aí. Tá ótimo, assim que ele entrar eu já faço isso. Tá bom. E vamos em frente muita energia boa, é muita memória bacana que a gente está celebrando aqui hoje, muita coisa boa. Mas é muita violência, né? É... Neide, mandei o um novo link para você. Mandei o um novo link. Já está lá para você entrar no YouTube. É... é isso aí, a gente tem que resistir e seguir com esse belíssimo lançamento, mas é. Não é fácil. Temos Nayara, Cristina, aqui no backstage. Pode... pode... Boa noite, Fernanda. Pode aceitar, é a tá, Nayara, tá Verônica e Marlon. tá ótimo. É, vocês Parece têm um que colocar... A questão... na... Coloco agora na tela e removo alguém ou deixo no backstage? Acho que você pode eu deixar. Sou Renato, eu sou o Renato. Estou só esperando o Renato para a gente começar. tá ótimo. Quando o Renato chegar, então, eu... Eu tiro alguém aqui, tiro a Milka... a é, tem Carolina, alguns. a Carolina também, para o backstage, ah, né? Eu, eu saio, logo depois ela. que eu vou lá, eu saio, também fico na backstage. Como é né? que ficou? Como é que vai ficar? Renato, você está aí, Renato? Eu vou, eu vou, você Renato, entrou? Eu Renato, gente, Renato, tá aqui, gente, olha. Você está vendo como está? Tá, mas eu queria saber o seguinte. Giovana, né? nesse nesse novo formato que vai ser O Renato já entrou? Então, vamos fazer o seguinte: vamos começar. Quando o Renato entrar, a gente dá a palavra para ele. Fernanda, acompanha, então? Está tranquila. Ah, acho que a Carolina tentou entrar também. Mentira. A Carolina está aqui. A Carolina está aqui. Tá aqui no beirãozinho. Um Oi, Gente. Só uma coisinha, vamos entrar, porque essa galera me ah, curou para tá o YouTube. Alguém está com o... Marta, YouTube você está tá conectada eu já, eu no, na outra reunião também? Não, eu estou no lugar Tem alguém aqui que está na outra reunião também. Você está é, dando é, uma telefonia. É, tira, tira o áudio do YouTube. Você está com o YouTube também, não está? Tá? Eu não estou, que... não, eu não estou nada, eu só estou aqui. É, alguém está, porque ele está replicando. Quem é que está no YouTube? Eu não estou. Bom, acho que agora foi, acho que agora resolveu. Então, vamos começar? A gente já está online, né? Nós estamos online. Um, dois... Sim, já. Bom, depois de todos esses... É, depois de toda essa situação, acho que a gente conseguiu reverter, conseguiu se encontrar, conseguiu... Renato entrando, que bom, Renato, diretor de Eduf, colega do departamento. É, Renato, eu vou fazer uma apresentação geral do, do início desse projeto, aí te chamo para falar pela Eduf e depois a gente segue com os autores, tá bom? Bom, é isso que eu vou explicar para o público. Esse projeto Personagens do Pós-Abolição, Trajetórias e Sentidos da Liberdade no Brasil Republicano foi, um, foi o título do projeto apresentado à Fundação Capes, e contemplado no edital número 13 de 2015, chamado Memórias Brasileiras, Biografias. É, então, foram, nós estamos já em 2021, foram cinco anos de construção dessas biografias, e temos que agradecer enormemente ao financiamento público da CAPES, que nos permitiu viagens, diárias, encontros, e a publicação dos livros que hoje estão disponíveis de uma forma gratuita, graças à Eduf. É, quero dizer também que esse, esse, esse projeto ele foi inicialmente é, bolado né, por Giovana Xavier e Álvaro Nascimento, e a partir daí ah, fomos entrando e formando uma, uma equipe, uma grande equipe, que eu não quero deixar de, de mencionar aqui. Né? É, além de nós autores, quero dizer Álvaro Nascimento, Amilcar Pereira, Carolina Dantas, Fernando Oliveira, Giovana Xavier, Naê Lopes, tivemos a colaboração né, em, em diferentes momentos. Jéve Matos, que era para estar aqui com um livro também, não foi possível. A diretora, não, a coordenadora pedagógica do colégio jornalista, escritor Daniel Pisa, a Claudiele Pavão, que foi fundamental para a realização das oficinas. Nós tivemos uma série de bolsistas, de mestrado, de iniciação científica, de mestrado a Pamela Carvalho, que também é uma das autoras, a Pós-Doc, que virou professora e que é autora do livro, Fernando Oliveira, Tivemos bolsistas de iniciação científica, Carolina Guiar, Vitor Paiva, que sei que estão aí. É, a participação importantíssima do grupo PET, é, de educação, tutorial, conexões de saberes e diversidades da UFRJ, que, é, que, que montaram as oficinas e escreveram o volume 7 dessa coleção. é Camila, Carlos Vasconcelos, Marlon, Nayara... Milane Paloma, Ricardo Lage, Stephanie Marçal, Verônica dos Santos, Vitor Domingos, Wixon Moreira. Isso é para todos terem uma ideia da, do trabalho em equipe. Né? Da... E a Naê, você quer falar? Ah, não. É, é, é, eu, as crianças estão aparecendo, que é ótimo. Peri, grande beijo para você. Também tem que ser mencionado, que participou, é, participou de algumas reuniões. Peri! Participou de algumas reuniões. E é um trabalho que envolveu muitas pessoas. Assistentes de pesquisa, que hoje até já são mestres, como a, a, a Evelyn, a Natália, a, a Nayara. Eu espero não ter esquecido ninguém. Né? E da programa Se Esqueci, vocês depois é, é, colocam o um nome... Uh, nós também além dos livros, não é? Nós produzimos um site, um site uh, que se tem o mesmo nome, também hospedado na UF, personagens do pós .br, depois a gente pode até escrever que foi desenvolvido por Vitor Pereira sob a a, a, a batuta, né, é, da, da artística, né, de Maria de Maria Júlia então, é só para vocês terem uma ideia de quanto esse projeto mobilizou pessoas, energias, muito trabalho, e, uh, e a realização desses livros, então, é fruto de um longo processo é, que nós estamos trazendo aqui com o um grande objetivo não é, de contribuir para uma educação antirracista, para que a gente consiga... É, colocar né, na história do Brasil, especialmente na história do Brasil republicano, a presença né, de sujeitos sociais negros importantíssimos para a transformação e construção de um Brasil democrático e antirracista. Então, é com muita emoção e muita é, força, né, que tenho certeza que essa coleção tem, é, de, de nos juntar aqui hoje para esse lançamento. Queria agradecer especialmente a Eduf, eu já vou passar a palavra para o Renato, é, é, Renato Franco, que bancou essa, essa nossa proposta desde o primeiro momento. E isso não é pouco, gente, porque uh, nós produzimos esse, esses livros, eles, eles foram... Nós entregamos para a EDUF no final de 2019, se não me engano. Ele foi produzido ao longo de 2020, num período de pandemia. Nós tivemos uma série de, de, de, de, de dificuldades, a própria equipe da EDUF o tempo inteiro nos atendendo. Era um problema na capa que não estava boa, era uma imagem que não podia ser publicada porque não tinha os direitos autorais liberados. Era, era, era um parágrafo que estava fora do lugar, revisões e revisões numa coleção de sete volumes que tinha que ter uma integridade, que tinha que ter uma, um formato muito próximo, e um impacto, né? o que a gente queria era um impacto, um impacto na imagem, um impacto no texto, um impacto na forma, um impacto na linguagem, é, para exatamente atingir a um público é, grande, né? de jovens, de professores, da escola, é, de interessados, para a gente exatamente ocupar esse espaço com personagens negros na história do Brasil. E a Eduf bancou esse projeto e bancou é, oferecendo ele é, gratuitamente, né? porque isso também não é comum... Eu quero destacar muito isso, porque os financiamentos muitas vezes vêm e, e, e os livros são cobrados, os financiamentos públicos vêm e as editoras acabam tendo que cobrar alguma coisa. O nosso objetivo desde o início é que tivesse amplo acesso e vocês podem baixar os livros em qualquer momento, eles estão super bem organizados no site da Eduf é, e também no, nesse nosso uh, site que acompanha a coleção. Só para fechar, eu queria registrar que no site, a gente tem, além dos livros que também estão linkados com a Iduf, nós temos o, o, o, as, as oficinas, os filmes sobre as oficinas, que acompanham, então, o volume 7 da coleção, nós temos um banco de imagens que também foi construído para fornecer mais material para os professores poderem trabalhar. E, e, e, e a história do próprio projeto. Então, acompanhem também essa produção no site. Renato, te agradeço demais. A equipe, né, a equipe da Iduf, eu queria, eu anotei aqui para não esquecer. Né, é, além do Renato, o diretor, o Ricardo Borges, que teve uma paciência absurda com a equipe, no vai e Vem das correções dos livros. A Cop 10, que a revisora Sônia Onofre a Camila Almeida, que também participou da, da revisão, é... e o Márcio Oliveira, né? que foi assim, o cara que fez toda a programação visual é, e a leveza da nossa coleção. Renato, obrigada, a palavra é toda sua. Bom, boa noite, boa noite a todos. Eu gostaria, eu, eu gostaria em primeiro lugar, de agradecer e dizer que na verdade não é não são vocês que tem que agradecer dove é dove que tem que agradecer a vocês pela imensa oportunidade de trazer um trabalho de tanta qualidade eu queria começar agradecendo também gostaria de agradecer a feitoria que tem sido fundamental no, no apoio no empenho né dessas nessa tentativa de diversificar Obras, né, do ponto de vista editorial, eu acho que esse é um, um super golaço da Edulf é, em vários sentidos, porque em, em primeiro lugar a gente está é, fazendo uma coisa nova do ponto de vista editorial e do ponto de vista historiográfico. Eu falo também como professor de história, me sinto é, absolutamente satisfeito de poder de poder fazer parte dessa história que vocês é, de algum modo. Né? Então, acho que não apenas é, do ponto de vista, não, não apenas como diretor, mas também como professor de história, acho que isso é um grande ganho, é, trazendo personagens fundamentais para a história do Brasil, mas eu também queria chamar a atenção é, a, a parte dessa grande importância historiográfica, o fato de ter no mercado editorial universitário obras de divulgação destinada a um público mais amplo e, neste caso, a, a história das populações negras tão é, relegada sobre, é, a, a segundo plano sobre diversas, é, diversos aspectos e também do ponto de vista editorial. Então, eu acho que esse é um super ganho. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Marta pela confiança, agradecer a todos os autores e dizer que a Edu está de portas abertas e e que eu espero que esse seja o início de uma de uma parceria uh, nesse sentido também estamos uh, queremos publicar coisas de divulgação queremos publicar coisas destinadas a um público mais amplo e queremos também publicar uh, obras que uh, se destinem a um público que, que se destinem a contar a história do Brasil, efetivamente. Então, é, essa minha fala é uma fala muito rápida, muito mais de agradecimento do que qualquer outra coisa. Muito obrigado, Marta, pela, pela confiança, muito obrigado aos autores pela confiança. Obrigada, Renato. Então, a gente é, combinou, né? assim, de, de, de cada autor, Renato, agora vai, vai falar um pouquinho da, do, do, do seu livro, no máximo 10 minutos, eu vou controlar o tempo é, para todo mundo poder falar, é, e é, a gente combinou na ordem, assim, na ordem, na ordem mais historiador possível, na ordem, quem nasceu primeiro? E aí é muito interessante, porque é eu até descobri que Eduardo das Neves e, e Monteiro Lopes nasceram antes de Juliano Moreira, mas eu acho que, eu já falei bastante, eu acho que, é, acho que Juliano Moreira poderia... Não, vamos começar com Juliano Moreira, depois a gente volta, o, o, o João Cândido também nasceu, eles nasceram, os três nasceram muito próximos, e, e a professora também, né, de Fernando. Então, vamos começar, aí. Né, eu acho que é importante você falar. Está ah, ótimo. Então, obrigada, boa noite a todas e todos, um prazer estar aqui depois desse choque de realidade, outro, né? Como se a gente precisasse de mais choques, mas enfim. A gente sabe que a história é um campo em disputa e de disputa, então sigamos, né? É, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui para falar é, do Juliano Moreira e contar um pouco da, da trajetória da produção do livro, que na verdade foi a minha iniciação no período do pós-abolição, né, eu fiz, fiz toda a minha formação, enfim, mestrado, doutorado e trabalho com o século XIX e estudo escravidão nas Américas, é, mas com o Juliano Moreira eu comecei a, a me encantar justamente por essa transição, né, esse universo que, na verdade, não dá para ser determinado apenas pela instituição escravista e pela abolição, porque... Ah, as experiências humanas, as experiências negras no Brasil foram mais complexas do que eh, as datas e as instituições determinaram. É, eu conheci o Juliano Moreira, na verdade, a é, minha mãe não pode nem ouvir talvez ela esteja ouvindo, foi minha mãe que me apresentou, e, e ela um dia falou, ah, um dia se eu puder, eu vou escrever sobre o Juliano Moreira, eu falei, ah, roubei, Olha que coisa, filha, que coisa feia de fazer, negócio de, de édipo, né, enfim. É, mas eu conheci alguns anos atrás, enfim, numa numa andança pelo Museu Afro-Brasil, e fiquei encantada pela, pela história dele, porque ele tem uma coisa um pouco apaixonante, que é, além de ter sido um intelectual brilhante, né, ter essa, essa história meio quase cinematográfica de um menino negro que entra na universidade aos 13 anos, né, que tem um contato muito precário com o pai, ele, ele mesmo descreve esse contato, é, alguns anos depois, fala muito pouco da mãe, mas um, um homem negro que é uma exceção duplamente, né, é porque ele consegue não só é, é fazer história né, do ponto de vista oficial, né, que é algo que a gente também tem que desconstruir, mas ele é um homem que esteve... Enfim, né, a gente conhece, as pessoas já ouviram falar de Juliano Moreira, embora não saibam exatamente quem que ele é, e na maior parte das vezes não saibam que ele é um homem negro. É, mas a, o que mais me, me impressionou ao estudar a vida do Juliano Moreira, na verdade, foram dois aspectos. O primeiro é o fato dele ter sido esse homem que ocupou um espaço de poder num país que era, na época, abertamente racista, né? É, em que o Estado Nacional Brasileiro apostava num projeto de embranquecimento, é, em que o, a degenerescência racial era a tônica dos intelectuais é, de mais renome, e ele foi um homem negro que se manteve nesse lugar de poder e de prestígio, né, como o diretor da maior instituição é, psiquiátrica do país, é, fazendo não só revoluções, e isso ele ficou muito conhecido, né? revoluções é um pouco de exagero, mas é, reformas e transformações significativas no tratamento dado aos doentes mentais, mas também, e aí essa acho que foi a, a cereja do bolo, né? o presente que, que é, o Juliano Moreira acabou dando durante as leituras dos trabalhos dele, que é algo que também precisa ser mais aprofundado ainda, que é o fato de que ele foi um homem que fez tudo isso né? e que também se colocou contra o racismo científico, contra a teoria da degenerescência racial, usando argumentos científicos e médicos para isso. Então, ele fez isso, né? ele estava nesse, nessa elite intelectual, nessa elite política brasileira, e nem por isso ele baixou a cabeça para ser, enfim, aceito ou para se manter no poder. Né? Então, ele tinha um compromisso... O compromisso que o Juliano Moreira teve ao longo da sua vida foi com a ciência, com o que ele acreditava ser a ciência. Então, em última instância, ele também está disputando esse sentido de ciência que está sendo transformado na virada do século 19 para o século XX, é... o que só enobrece ainda mais a figura desse homem. Né? Então, foi um um prazer inenarrável, por exemplo, analisar com mais cuidado as disputas intelectuais que ele teve com Nina Rodrigues, né? e o fato dele ter levado um debate que ele teve no corredor do, do Asilo São João, em Salvador, para uma viagem que ele fez para a Itália para comprovar o ponto que ele tinha defendido nessa, nesse debate com Nina Rodrigues sobre a de degenerescência, né? Então, ele consegue provar que é, o caso, que acho que é um dos casos mais interessantes, era justamente em relação a um, a um esquizofrênico que era um rapaz mestiço. Então, o pai era italiano e a mãe era uma mulher negra. E o Nina Rodrigues tachou a degenerescência como sendo uma herança da mãe negra, obviamente. E o Juliano Moreira conseguiu, quando ele, ele foi para... Ele viajou muito, foi um homem que viajou muito, que fez inúmeros contatos. né? Ele foi um grande nome da ciência brasileira e é, internacional também. Numa das viagens que ele fez para um congresso, ele ele foi, se eu não me engano, para Londres e ele acabou ampliando a viagem e foi para Itália e conheceu a vila da onde a família do pai do menino tinha vindo. E ele descobre uma série de familiares desse, né, ligados ao tronco paterno, ou seja, ao tronco branco, que tinham os mesmos, é, enfim, os mesmos sintomas, as mesmas questões de doença mental que o rapaz então ele depois volta e, e comprova né que que a degenerescência não estava ligada ao tronco materno então o Juliano Moreira é, é, ele é um homem muito sedutor é, nesse sentido é, e muito também é, é, cortês ele é elegante ele é polido né ele é um homem que é, é, é, que se fazia notar por isso, né, obviamente isso é também uma coisa que ele provavelmente teve que aprender para ser aceito nesse meio, mas ele era também reconhecido, e não foi por acaso que eu decidi começar o livro com justamente o trecho do Lima Barreto, pela sua bondade, pela sua generosidade. Então, todas as pessoas que escreveram Juliano Moreira fossem né, os médicos mais renomados do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, Fosse o Lima Barreto, que na época que escrevi isso, não era um homem, um escritor tão reconhecido como é hoje, né, todos eles reconhecem esse caráter de bondade, né, essa proximidade que ele conseguia ter no trato médico é, e paciente. Então, é, foi um, um, um verdadeiro prazer, né, então foi... É, é, um livro também escrito, eu brinco, né, é, no puerpério, né, depois do nascimento de filho, então é sempre um pouco mais, mais intenso, mas acho que a, a, a trajetória do Juliano Moreira facilitou né, essa escrita e, e, e albuçou a vontade, inclusive, de ampliar a pesquisa, de ampliar a possibilidade de pensar na produção intelectual desse, desse, desse homem que é, é ainda... É, curiosamente pouco trabalhada a partir da perspectiva das relações raciais. Né? Então, ele é um homem muito conhecido no que diz respeito aos debates higienistas, às políticas implementadas, é, tanto sanitárias, mas, sobretudo, no cuidado aos doentes mentais, mas o que ele produz, é, o que ele produziu, e ele produziu, assim, eu até coloquei né, como um anexo do livro, porque pra, pra também tem um impacto né, do quanto esse homem produziu ao longo da vida dele, é, de artigos científicos e até de análise sobre o Brasil. Ele faz uma análise maravilhosa, enquanto ele está fazendo é, o relatório para a implementação das reformas no Hospício Nacional, uma análise da condição negra no Brasil, que é absolutamente incrível e que não por acaso foi pensada pelo Gilberto Freire na década de 30, um pouco depois da morte dele, quem passa, inclusive, parte das informações é a viúva do Juliano Moreira, o que é, só reforça, enfim, algo que é, tem se tornado meu também, meu campo de pesquisa, que é pensar como que esses intelectuais negros, que muitos deles nasceram ainda sobre a égide da escravidão, produziram um saber é, sobre essa experiência, tanto da escravidão quanto da população negra escravizada, que foi durante muito tempo rechaçada e depois recuperada por intelectuais brancos que acabaram ganhando, no caso, o, o Gilberto Freire, que, claro, nós temos uma série de críticas, mas o que há de justamente interessante na obra do Gilberto Freire foi coletado a partir da leitura que ele fez de uma série de intelectuais negros, dentre eles, o Juliano Moreira. Então, foi um... um enfim, uma, é um verdadeiro presente pra, de pesquisa, né, poder pensar nessa produção intelectual nesse período, né, que é um período chave para entender as transformações que marcaram o Brasil e o fim da escravidão, é uma profunda transformação na sociedade brasileira do ponto de vista econômico, simbólico, é, prático, né, e, e sobretudo da, da produção de políticas públicas e da, da própria experiência das pessoas negras no país. Então, é, ele é esse, esse homem presente que, que apareceu e que eu pude falar um pouco sobre a trajetória dele. Tem muita coisa, enfim, essa era é uma coisa que me deixava um pouco desesperada, porque é isso, ele produziu demais, então, é, cada três artigos que ele escrevia, seria possível, enfim, pensar nas questões históricas a partir né, do, do Brasil, naquele período, a partir desses, desses documentos, pensar por que, que ele produz aquilo, por que, que uma doença é mais interessante para ser analisada por ele do que outra, Enfim, é, mas é isso, né? o Júlio Moreira, a vida dele é um convite, é uma janela que se abre para que a gente possa entender a história do Brasil a partir também né, da, da perspectiva negra e da experiência das pessoas negras, na sua variedade, na sua multiplicidade. Então, é, é isso, é um presente. né? É, é... E, obviamente, não poderia deixar de dizer que eu fiquei... Feliz, o amigo, o cara até percebeu isso, né? Que os nossos biografados eles, são, eles nasceram perto da, da data das nossas datas de, de aniversário. Então o Júlio Moreau nasceu um dia antes de mim, um capricorniano, o que, na minha opinião, explica muitas coisas que ele fez. Estou brincando, não estou brincando, não, acredito nisso mesmo. Mas é, é... então, criar essa relação de proximidade, né? E também foi a primeira vez que eu trabalhei com biografias. Até então eu trabalhava com análise mais macro, né? Da história da escravidão, enfim. Então, foi muito bom também fazer essa experiência de produção de saber histórico a partir desse lugar, né, de, person de um personagem, de uma vida, é, e também pensar num livro, isso é uma coisa que faz parte do que eu acredito como historiador e como professora de história, da necessidade da gente produzir um, um saber histórico crítico e de qualidade para um público mais amplo, que não só o público acadêmico. Eu acho que a nossa coleção foi muito feliz nesse sentido, de aguçar enfim, a uma nova perspectiva sobre a história brasileira e convidar pessoas, pares, colegas, ex-alunos, pais, avós, tios, vizinhos, para pensarem historicamente, porque a gente está precisando reconstruir a nossa relação com a história do país. Então é isso. Espero que vocês leiam, que gostem. E que se aventurem também na, na produção, na, na, nas pesquisas. Né? O Júlio Moreira me levou para muitos lugares também, eu fui para Salvador, eu fui para França, porque ele visitou a França, e tem uma, teve estabelecer uma relação profunda com, é, é, com a produção do saber psiquiátrico na França daquela época. Então, é, é só agradecer a, a possibilidade de pensar a história do Brasil a partir da vida desse homem. Ok, Naê, obrigada. Nae, obrigada. É, dez minutos é difícil, né? mas a gente vai tentando. Álvaro caiu, ou ele está aí? Porque é, talvez a gente pudesse dar... É, como a tua internet é a mais instável, né, Álvaro? Acho que seria legal você agora é, apresentar. Ah, eu estou aqui, eu, eu só tirei, porque estou tá. com... Eu estou é, com medo a... de você estar com instabilidade, eu já tive instabilidade aqui, eu, eu acho que... Vamos aproveitar que... Estou indo bem aí? É uhum. Por favor. Obrigado. Gente, boa noite para todo mundo. Prazer imenso estar aqui com vocês. Uma grande honra estar ao lado aqui de pessoas tão queridas, grandes pesquisadores e pesquisadoras, né? Que encararam essa, essa luta, né? Que foi do início até o fim, né? Porque o projeto saiu, o dinheiro não saiu demoramos quase um ano para começar a recebermos a, o financiamento, depois foi uma loucura para a gente dar conta dele, né, então tão pouco tempo, e, e, e a gente teve que fazer um lançamento assim, e até agora a gente está lutando, né, Baem mulher, homens matam Alvaro, mulher por repete. jogo de libertadores. Alvaro, como aconteceu? Álvaro, Álvaro, repete Oi. que repete, deu uma falhada. Tá. É, então são negacionistas né, que estão aqui. Nós estamos lutando até agora contra eles. Travou, Álvaro, está travado. Álvaro, e se você falar sem imagem? Se você falar sem imagem. Já tirei a imagem. Tá ouvir? Tá, ok. Agora vai, vamos tentar. Então, sim. nós estamos lutando. Que muitas... Não. Rola, não tá rolando? Tá rolando, mas, tá rolando, tá rolando não, Álvaro. Tá picotando. Eu, pare... eu gravarei um áudio, mandarei para um de vocês e aí vou gravar um vídeo de até 10 minutos um áudio. Agora tá ok? indo, Álvaro. Eita, mas acho que vai cair acho que vai cair, mano. Acho que pode ficar. É. É um vídeo bom, Álvaro. Fazendo... O áudio, o áudio é melhor, gente. Áudio, né? É uma boa ideia. Vou o áudio para o WhatsApp e mando para você. Pena, muita pena, mas eu queria lembrar que Álvaro foi responsável por toda a parte financeira do projeto, gente. Vocês não sabem, é a trabalheira que isso dá. A contabilidade desse projeto, o fechamento de tudo, o relatório final financeiro, é, graças ao Álvaro, é, com enorme competência, é, pelo que eu entendi até agora, fomos aprovados, porque não houve nenhuma reclamação até agora da CAPES, o que já é um bom motivo. Né? Agora, eu queria chamar a Fernanda, porque eu acho que seria legal a gente ter agora as professoras, né, a Fernanda? É, outras importantes personagens da história do Brasil, mulheres, Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É, dizer para vocês que é um prazer estar aqui compartilhando, sobretudo depois desse momento inicial. Eu acho que isso mostra a força e a importância das pesquisas sobre a temática de pós-abolição no Brasil, e sobretudo a partir de homens e de mulheres negras. Né? A gente não está trazendo nenhuma grande novidade, mas talvez uma das novidades que o projeto traga é justamente focar nesses sujeitos, homens e mulheres que é, construíram esse país no braço, né? Como diz a música. Então, me parece que isso é um grande feito e talvez seja isso que também provoque tantas é, reações em contrário. Bom, dito isso, eu quero dizer para que para vocês, para mim foi um prazer desenvolver essa pesquisa. Eu quero aproveitar aqui para saudar. É a dona Marina Laura Dutra, que está acompanhando aqui na audiência, que foi prima de Maria Helena Vargas da Silveira, estava né? lá na, na primeira sala. Chayane Vargas, que é filha de Maria Helena Vargas da Silveira, também está aqui acompanhando a gente na audiência. E dizer que a gente só foi possível fazer essas pesquisas a partir das trajetórias de mulheres negras do sul do Brasil, como Luciana Lealdina de Araújo e Maria Helena Vargas da Silveira, porque nós contamos, sim, com a colaboração de inúmeras pessoas que são as responsáveis por guardar a memória dessas mulheres também. Infelizmente, a gente sabe que ainda é bastante difícil encontrar suas histórias na documentação escrita, por exemplo. Né? Nós temos ainda algumas ressalvas e dificuldades para montar um pouco desse panorama. E aí é que entra a importância de como as histórias são compartilhadas, sobretudo entre as famílias negras que guardam esses registros, e tem também né, a generosidade de compartilhar com a gente. Então, feito esse agradecimento inicial aqui também à equipe, que me acolheu sempre tão bem, eu fiz meu estágio de pós-doutoramento junto a esse projeto, né, eu quero, então, apresentar muito rapidamente, para não estender é, sobre essas duas mulheres que são fantásticas, e já começo dizendo que a, o trabalho que chega para vocês, ele tem o intuito de ser uma porta de entrada para as pesquisas sobre essas mulheres no campo da história. Ele já foi feito, já foram feitas algumas pesquisas sobre, né, sobre elas, sobretudo sobre Luciana Lealdina de Araújo, dentro do campo da educação, sobre Maria Helena Vargas da Silveira, dentro do campo da própria literatura, né? E agora a gente traz essas mulheres também para pensar o Rio Grande do Sul, que também é negro. Então, uma das primeiras discussões que o livro pro, propõe é pensar. Esse Rio Grande do Sul, que também tem uma, um protagonismo feminino negro bastante importante, e esse protagonismo ele se coloca, sobretudo, numa, numa área bastante específica, que é a área da educação. Então, eu começo né, a narrativa a partir da Luciana Lealdina de Araújo, que é uma mulher negra que nasceu é, já sob o signo da liberdade, em 1870, aqui na cidade de Porto Alegre, ela acaba mudando-se para a cidade de Pelotas, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, ainda no final do século XIX, e chegando em Pelotas, ela acaba contraindo aquela doença que foi considerada o mal do século, que é a tuberculose. Ela fica muito mal e ela faz, então, uma promessa de que se ela é, resistisse e sobrevivesse à doença, ela abriria, ela teria um espaço voltado para o acolhimento de crianças, sobretudo de crianças negras, porque entre o final do século XIX e o início do século XX era muito comum a experiência das rodas dos expostos relacionadas, sobretudo, às Santas Casas de misericórdias. mas essas crianças, quando negras, tinham muita dificuldade de dar sequência, tanto na sua formação, quanto, sobretudo, nos estudos. Essas crianças, geralmente, elas eram relegadas, porque não tinham apadrinhamento não podiam se juntar aos grandes asilos daquele momento. Então, a Luciana a... Leodina de Araújo, ela consegue se curar, fez uma promessa para São Benedito, e então, no início do século XX, em 1901, para ser mais precisa, ela funda um asilo voltado para órfãs, sobretudo órfãs negras. E esse asilo só é possível porque ela conta com a coletividade negra pelotense, que era bastante expressiva já naquele momento. Então, a gente vai ter uma mesa diretora dessa, desse asilo já no primeiro momento, com grande presença de homens negros trabalhadores na sua maior parte operários. Então, por meio desse espaço de uma educação que se pretende mais global, que pudesse viabilizar para essas meninas outras possibilidades e também oferecer as primeiras letras, ela vai traçando o seu caminho pela cidade de Pelotas e vai, e por meio dessa trajetória, então. Eu vou trazendo um pouco desses elementos para pensar esse Rio Grande do Sul negro no pós-abolição. Luciana Leodina de Araújo acaba mudando-se para a cidade de Bagé, que é uma cidade bem na fronteira com o Uruguai, funda lá também uma instituição da mesma natureza e nos dois lugares as mesmas instituições continuam existindo até hoje. Luciana acaba falecendo em 1930, mas deixa esse legado de educação. E a partir daí eu pego, então, esse gancho para pensar a experiência da Maria Helena Vargas da Silveira, que é uma mulher negra que nasce em Pelotas, na cidade, no ano de 1940. Já vinha de uma família bastante relacionada às letras. O seu avô é, era tipógrafo do jornal Alvorada, que foi um jornal de negro de maior circulação nas Américas. E a Maria Helena Vargas da Silveira, então, vai fazer da educação também a sua principal bandeira de luta, a sua trincheira de luta para pensar uma outra história possível e, inclusive, relegar a ideia de uma história única para o Rio Grande do Sul e para os próprios alunos. Então, ela vai nos permitir, inclusive, conhecer isso por meio da sua própria escrita. Porque, ainda que eu traga muito aqui a Maria Helena, enquanto uma professora, ela nos chega, sobretudo, pelos seus próprios escritos, a partir daquilo que Conceição Evaristo denominou de escrevivência, suas escritas de vivência. O primeiro livro de autoria de Maria Helena vem a público em 1987, denominado É Fogo, que inclusive foi relançado agora é, recentemente. Em É Fogo ela narra um pouco das suas trajetórias, mas também traz um pouco de ficção, lidando um pouco com uma escrita autobiográfica e essa liberdade da ficção. E, a partir daí, ela vai ter uma longa trajetória com 11 livros autorais, uma das maiores escritoras mulheres negras que nós temos no Rio Grande do Sul, mas que, infelizmente, tem a sua história ainda pouco conhecida. Então, em linhas bastante gerais, porque essas mulheres têm biografias fantásticas que nos permitem adentrar em vários meandros para problematizar não apenas a experiência negra no Rio Grande do Sul, mas a experiência feminina e, sobretudo, a experiência das mulheres relacionadas como a educação, sem romper com outros espaços, como a Maria Helena vai trazer para nós, a experiência das lavadeiras, por exemplo, que é tão, foi tão importante para possibilitar as novas gerações de normalistas, como foi o caso dela, e as futuras professoras, inclusive professoras universitárias, como algumas de nós que estamos aqui. Então, pensar aí esse legado de uma existência feminina negra é um primeiro ponto dessas biografias que a gente traz aqui para vocês e que eu... É, busquei explorar na medida do possível a partir dessas duas mulheres. E a ideia é que a partir daí se lancem, né, várias, uh, várias janelas sejam abertas para que a gente possa uh, ter estudos sistemáticos voltados para experiências dessas mulheres e de outras mulheres e que isso chegue nas salas de aulas também para problematizar um outro Rio Grande do Sul. Gente, por hora é isso, peço desculpas se estou um pouco nervosa, porque eu estou aqui na administração do negócio e eu fiquei nervosa com o estudo aqui, mas é isso, eu quero agradecer enormemente pela possibilidade de caminhar ao lado dessas duas mulheres negras que me conduziram até aqui e também ao lado de vocês que possibilitaram que isso fosse evidentemente possível. É isso, obrigada. Nossa, Fernanda, você salvou... Né? Você foi de uma rapidez, como o Milka falou. Só um agradecimento nessa competência de nos jogar no ar de novo. Né? Obrigada. Bom, é, é, o, o, o Álvaro acho que ainda não enviou a, o áudio. Né? É, eu, é, eu acho que eu vou chamar primeiro o Monteiro Lopes, Amilca. Vou chamar Monteiro Lopes, ó. vou chamar a Carolina Dantes, que é antes do Paulo Silva, né? aí depois a gente vai, é, Fernanda, eu não sei se o Álvaro pode sair para a Carolina entrar, ou saio eu, que aí Carolina, Carolina entra. É melhor botar o Álvaro no backstage, porque ele já está sem imagem? É, aí, então, é, eu e Carolina, é, é um sonho antigo, né, Carolina, a gente... É, de fazer um livro sobre Eduardo das Neves e Monteiro Lopes, porque eles viveram na mesma época, certamente se encontraram, Carolina vai falar disso. Eu não vou falar de Dudu, porque eu não quero ocupar o tempo, eu só quero publicamente dizer meu enorme agradecimento a Eduardo das Neves, que fez da minha carreira uma, uma, uma outra professora de história. Eu tenho certeza que ele, além de músico, ele foi um historiador do seu tempo e, como historiador, produziu uma série de fontes e que deixou um legado para a gente contar a história do racismo e da luta contra o racismo no campo musical. Então, com o Eduardo, eu estou há mais de 15 anos, seguirei com ele, acho que para sempre. Eu sou daquelas que entendo que os nossos temas, desde a primeira pesquisa, seguem conosco, abrindo novas janelas, e ele certamente me tem me conduzido, eu, hoje eu tenho certeza. Que ele me conduz para muitos caminhos, e eu só tenho a agradecer. Passo a palavra então à Carolina Dantas para falar do Monteiro e um do encontro do Dudu com ele. Ah, pessoal, boa noite. Né? Enfim, é, fico muito feliz de estar aqui, eu não fazia parte do, do projeto, do núcleo do projeto original, então, mais ainda preciso agradecer a todos que estão aqui é, por poder trazer o Monteiro Lopes junto com o Dudu, né? E eles dois dão é, um tom muito interessante à discussão sobre política e cultura, pós-abolição, então queria agradecer. Eu acho até que vocês têm que pensar em um, um projeto 2.0 para pensar em oficinas de, de, de história com essas, esses personagens, porque tem muitos temas interessantes para pensar a partir deles e é, é, problematizar uma série de marcos da história política, do trabalho, da ciência, da cultura... É, é, que são marcos, né? enfim, tradicionais, brancos. Então, enfim, só tenho a agradecer por estar aqui também com o Monteiro Lopes, né? pesquisa que eu venho fazendo há um tempo e que, enfim, que eu gosto também, tenho um prazer enorme de pesquisar, de trazer a história dele, de falar dele. Eu acho que é um personagem incrível, né, Marta? Projeto antigo nosso, a gente ficou muito feliz quando um dia a gente encontrou eles dois na festa da abolição, no 13 de maio, e a ideia é, foi promover, é, é, é, enfim... A análise desse encontro, né? E que um dia vai virar filme, né? Espero que são personagens... Como diria meus alunos do, do, da educação básica, né? É épico o encontro deles, né? Então, é, eu acho que são é, é, um, é um, um livro sobre dois homens negros muito diferentes entre si, né? É, mas que se aproximaram em função das lutas pela liberdade, antes e depois da abolição, pela igualdade, contra o racismo. Então, eles têm aproximações, o vestir-se elegante, se projetar no espaço público de modo elegante, né, é uma aproximação, por exemplo, mas também tem muitos distanciamentos, e são expressão da diversidade desse meio negro, da diversidade dessa experiência negra né, no pós-abolição, de pessoas negras no pós-abolição. Então, a gente também tentou, né, ao promover né, uma análise, enfim, desse encontro entre eles na festa do 13 de maio, tentou pensar também o que é esse meio, esse meio negro carioca, né, colocar esses indivíduos no seu contexto, buscar identificar as redes de relações, as articulações né, desses sujeitos com o cais do porto, com o samba, com a política formal. Então, também é um livro também, né, Marta, que é sobre o meio negro carioca, né? Porque se a gente tem o meio negro em São Paulo, já mais é, claramente esquadrinhado, e isso para o Rio de Janeiro é mais nebuloso. Então, a gente tentou ali pensar também nas articulações que envolviam esses dois sujeitos, né? É, na parte específica do Monteiro Lopes, né, o que que eu, eu tentei responder, qual foi a pergunta que eu tentei responder no livro, né, é o que que acontece né, quando um filho de africanos formado em direito pela faculdade de direito do Recife, decide entrar na Câmara dos Deputados, um dos redutos mais preciosos para aquela elite branca, republicana, com muitos vínculos com o passado escravocrata. Né? Então, essa é a pergunta. É, é, o Monteiro Lopes enfrentou as tentativas de impedi-lo de entrar na Câmara dos Deputados, depois de eleito, né? mobilizou associações e lideranças negras pelo país inteiro, inclusive pelo Sul, né? As entidades lideranças do sul do Brasil foram fundamentais na pressão para ele conseguir entrar. Né? Então, é, é também a possibilidade de pensar nas conexões. Né? É, Recebeu apoio, inclusive, de trabalhadores negros de Buenos Aires, de Montevidéu. Acho que ele mesmo não esperava né? receber esse apoio. Mas, de todo modo, no fim é também uma história de conquista, porque no fim ele consegue entrar, ele enfrenta isso e consegue entrar. Né? E como diz, dizia um militante, professor negro de Campinas, amigo do Monteiro Lopes, e que atuou muito na campanha para o Monteiro Lopes entrar na Câmara dos Deputados, ele entrou subindo as escadarias brancas da Câmara dos Deputados e pela porta da frente, que é por aí que ele queria entrar. Né? É, portanto... Acho que a história do Monteiro Lopes, como político, como um homem público, né, como um ativista contra o racismo, é uma história de resistência ao racismo, com todas as contradições que existem, formação de consenso e dissensos, mas é uma bonita, uma bela história de resistência ao racismo. Mas também é uma história de muita dor. Né? É, é um processo que teve um custo individual muito alto para ele. E, e talvez isso seja, tenha marcado também a trajetória de outros personagens que estão nessa coleção. Né? Então, é, eu acho que também tem essa dimensão da gente pensar na resistência, na luta, nas estratégias de combate ao racismo, como o racismo operou nessa época né? para diferentes sujeitos, em diferentes contextos, mas também é uma história de dor. Né? E eu tenho pensado muito sobre isso no ensino de história, né? enfim, como professora, como também... É, trazer essa dor para a sala de aula, para o espaço público, refletir sobre ela, pensar sobre ela junto com a resistência, é um caminho muito importante, muito produtivo, eu acho, para a gente é, produzir uma educação antirracista. Né? Mas é isso, para saber mais, baixa o livro, <risos> É gratuito, né? eu acho que fundamental como é, exercício também de reparação histórica, né? como... É, é, é, é fonte de informação, de pesquisas originais, bem feitas, né? é, para se efetivamente contribuir para a implantação enfim, da Lei 10.639. Eu acho que são muitas possibilidades a partir dessa coleção. Eu estou muito feliz por estar do lado, enfim, da minha bibliografia. Né? Então, só, só tenho a agradecer a vocês todos. E é isso, eu acho que é uma coleção épica, para usar o termo que meus alunos usam. Né? Acho que é, é, é isso. É a história do Brasil. A gente não tem mais por que, acho que hoje, com a historiografia, com todas as questões que a gente traz, escrever uma história do negro no Brasil. Essa é a história do Brasil. Né? Então, acho que a, a coleção também é, é, é a expressão disso. É, enfim, um beijo para vocês. né? E obrigada, Carlos. Por fazer Sucesso. Aí o nosso livro. Vida longa. Isso. Vamos rumo ao filme. Aliás, só. Se Aliás, todos tivesse... os horários. Talvez... Se ir... estiver Estados Unidos, Eles, esses, ah. esses livros, a gente tem um projeto de virar filme. É porque a pois pandemia é. retardou. Nós estamos em negociação. Isso aí, Mas... gente. Cortei, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que se a gente estivesse nos Estados Unidos, a Netflix já tinha comprado os direitos, feito uma série, cada temporada, um livro, um personagem, não tenho dúvida. Né? Então, vida longa, a coleção que ela, que ela prospere no ensino de história, nas salas de aula, no cinema, enfim. Que bom. Maravilha. É Obrigada, Carolina. Bom, pensei, sei, agora temos Maria Nascimento e Paulo Silva. Eu acho que, como Giovana vai voltar depois com o Grupo PET, com as oficinas, acho que seria legal né, para dar uma dinâmica. Não sei, vocês aqui decidem. Eu votaria pela Maria Nascimento agora, até porque a família deve estar nervosa, esperando. A gente conversou tanto na entrada. Amilka, você fica para depois com o Paulo Silva, certo? Boa é, Boa noite, gente. Estou é, muito feliz de estar aqui, lembrando que hoje é... é um dia especial, né? Acho que é um dia importante, hoje é quarta-feira, dia de Xangô. Alguma coisa? Não está me ouvindo? Tem um som por trás de você. Ah, tá. Tia. tem que diminuir. É que aqui tá tendo transmissão simultânea, entendeu? A família, o maridão vendo no telão, eu tô aqui no computador, conectada com a família lá em Iguaba, no celular também, então é isso, a vibração do amor, né? É, o amor real. Bom, boa noite de novo, hoje é quarta-feira, é um dia especial, hoje é dia de Xangô, que é, que é o orixá da justiça e ele trabalhou. Já trabalhou nessa noite para que esse evento aqui acontecesse, né? É, o Fogo de Xangô limpa e abre caminho para a gente. Que bom que a gente pode estar aqui é, contando, falando de um legado tão importante na forma desse projeto, é, personagens do pós-abolição, que eu tenho muito, muito orgulho de ter participado. Né? Esse projeto começa em 2015, como a Marta bem colocou, e... Então, são seis anos, contando. Sempre gosto de contar pelo tempo de vida do meu filho Peri, tinha três anos, agora ele já está fazendo nove anos. Então, quanta coisa se passou né? nesse, nesse tempo! Quantos saberes, quantos aprendizados! E eu quero realmente agradecer a todos, a todas os colegas da, da equipe especialmente a Marta, nossa querida coordenadora, foi um tempo de muito, muito aprendizado. É, eu acho, eu sou autora do livro Maria de Lourdes Vale Nascimento, uma intelectual negra do pós-abolição. Eu estou tremendo é, e eu acho que faz parte é o é o nervosismo do amor e do e do compromisso. Como eu estou bastante emocionada com esse momento, eu prefiro Leia algumas palavras que, que eu escrevi, que eu tenho certeza que Xangô vai me ajudar a fazê-las caber no, no tempo que me foi confiado. É... Maria de Lourdes... Ah, sim. E por que também eu fiz essa opção? Que a minha expectativa é que as pessoas possam baixar o livro, ler e construir seus próprios pontos de vista. Então, é, é um pouco por aí que eu vou hoje. É, Maria de Lourdes Vale Nascimento, uma intelectual negra do amor. Eu vou primeiro e sempre agradecer a minha ancestralidade, além de Yansan e Oxum, essa semana eu agradeço em especial a Iemanjá, é, a mulher que aniversariou ontem, que por seu brilho e capacidade de cuidar e proteger, é a mãe de todas as cabeças. Eu agradeço, aliás, a todas as mães, tias e avós que chegam às minhas salas de aula da UFRJ através das suas meninas universitárias, que estão aqui nesse livro. A minha família, o Peri, o Tiago, a Lena, o Léo, o Gustavo e o Matheus, porque eles nutrem de amor o meu coração. E eu acho que temos que falar mais na vida acadêmica sobre o papel do amor na nossa produção. Então, esse texto é sobre amor, e o amor aqui está sendo entendido como uma confiança, responsabilidade e compromisso com o que... Eu acredito. É, todo o livro, Maria de Lourdes Vale do Nascimento, uma intelectual negra do pós-abolição, é um experimento de beleza em submissão. Exclusivamente baseado no pensamento de mulheres negras e em métodos de pesquisa feministas negros, eu assumi o compromisso de iluminar a história dessa grande mulher, que foi Maria, como uma protagonista da história do Brasil republicano. Esse é um ponto importante, é um trabalho sobre história do Brasil e não sobre história negra. Em 1983, em seu lindo texto, Em Busca do Jardim de Nossas Mães, Alice Walker agradecia a Zora New Hurston pelo brilhante trabalho que ela vinha desempenhado como escritora afro-americana, ativista dos direitos civis. Alice Walker caminhou por horas em um matagal em busca da lápide de Zora, até então esquecida. Escondida por árvores e plantas, ao achar o túmulo da escritora, Alice Walker, a autora de Corpúrpura, limpou seu túmulo e fixou uma placa no túmulo com a seguinte inscrição Zora Neale Hurston, um gênio do sul, romancista, folclorista e antropóloga. Essa história de Hélice e Zora diz muitas coisas sobre a minha história com Maria, a misteriosa colunista negra do jornal Quilombo, que descobri quando eu tinha 23 anos, graças à leitura de um texto escrito pela socióloga Joselina da Silva sobre o trajeto de Maria no Teatro Experimental do Negro. Durante 18 anos, eu tenho conciliado a pesquisa biográfica de Lurdinha, as minhas atividades de professora, de mãe e de esposa, entendendo que tudo tem seu tempo na vida, o que é um desafio, conciliar os tempos da vida com os tempos do quadriênio acadêmico. Maria de Lourdes Vale Nascimento nasceu em 2 de setembro de 1924 e fez sua passagem em 23 de maio de 1995. Criada em Franca, junto à sua família, que inclui o irmão... Aqui presente, que tivemos a oportunidade de conhecer e conversar um pouco, seu Laureano Vale. Maria estudou violino, formou-se em contabilidade e, apaixonada pelo mundo das ideias e das letras, mudou-se para o Rio de Janeiro, o que tudo indica, em 1942. Cidade na qual, ao lado do seu então companheiro, Abdias do Nascimento, fundou o Teatro Experimental do Negro. No Teatro Experimental do Negro, Maria desempenhou diversas atividades intelectuais. Ela foi gerente administrativa do Quilombo, autora da coluna Fala Mulher, onde conversava com mulheres negras a quem chamava carinhosamente de Minhas Patrícias de Corpo. Ela falava sobre temas variados. Educação, o espírito da amizade e fraternidade entre os favelados, saúde regulamentação do trabalho doméstico. E também foi alfabetizadora de adultos e crianças dentro e fora do Teatro Experimental do Negro. Nessa biografia, lançando mão da minha própria ideia de Permita-se, eu dei lugar à criatividade e à liberdade espirituais para imaginar os mundos em que Maria circulou e como foi a sua circulação. E graças à sua generosidade e às suas bênçãos, eu pude aprender bastante sobre a história do Brasil através de um ponto de vista de uma mulher negra pioneira na construção de uma agenda feminista negra brasileira, que é uma das ideias que eu defendo no livro. O encontro entre Giovana e Maria foi mediado por César Nascimento, seu primo sobrinho, que me apresentou a uma nova Lourdes, inteligente, centrada e que, amante da natureza, decidiu dar continuidade à sua história, cheia ainda de silêncios e mistérios na cidade paulistana de Franco da Rocha em seu sítio, onde, 18 anos depois de tê-la conhecido, eu fiquei sabendo, promoveu uma festa junina de arromba em um final de semana que marcou a vida de crianças como César e Dona Cida. Eu gostaria de dizer que pesquisar a história de mulheres negras brasileiras do passado com referenciais exclusivos do pensamento feminista negro é um dos maiores desafios da historiografia. E eu me sinto muito alegre, feliz e orgulhosa de ter conseguido finalizar esse livro, no qual crianças como meu filho Peri, adolescentes e adultos, podem conhecer um pouco mais da biografia de uma intelectual negra singular que deixou registrado na história do Brasil o poder político e o compromisso de mulheres negras com seus filhos, familiares, trabalhos. Isso também não seria possível sem todo o apoio e abertura de portas da professora Elisa Larkin Nascimento, coordenadora do arquivo IP Afro, ao lado do seu, é, do seu coordenador de pesquisa, Milton Santos, Milson Santos. Vivemos em um país no qual 63% dos lares com renda inferior a um salário mínimo são chefiados por mulheres negras e a história por mulheres negras, e a história de Maria ajuda-nos a refletir não sobre o jeitinho brasileiro, mas sobre o talento e a criatividade por meio das, dos quais damos vida a sentidos de humanidade que nos são negados. Como tem muitos jovens aqui, eu tenho certeza, eu quero assumir o papel que, que me é confiado e terminar deixando uma mensagem positiva de alegria e esperança, trazidas pela ciência e pela pesquisa histórica. É, eu estou há dias sendo movida pelas energias do amor mobilizadas por duas famílias, a família Vale e a família Nascimento, que, com mensagens extremamente carinhosas e análises precisas do livro, têm me proporcionado a mágica experiência de sentir na pele o poder de contar, na primeira pessoa, nossas próprias histórias, o poder que um livro tem quando ele chega nas nossas casas. Tal qual Alice Walker, com Zora Neale Hurston, eu termino curando a terra para depois curar nossas feridas. Obrigada, Maria, por me confiar a missão de desenterrar sua história soterrada pelas desigualdades que a universidade naturaliza. Que esse livro contribua para, em Orum, você, a tia Lurdinha, intelectual negra visionária, possa dançar livremente a sua história, porque ela é uma história de brilho, beleza e profundidade que, 18 anos depois de nosso primeiro encontro, segue me impulsionando. Axé. Obrigada. Fernanda, você não quer voltar? <risos> Aqui. é você. Passamos para o Álvaro ou você quer projetar o, o Álvaro? Passamos para a Milka, desculpa. É. Então, eu acho é? melhor a gente passar para o e a gente aguarda um pouquinho, para ver se o Álvaro consegue entrar e daí a gente tenta, senão a gente projeta. Pode ser? Posso ir, então, Marta, nossa coordenadora? Então, gente, eu vou começar... Enfim, boa noite a todos e todas e todos, todo mundo que está aqui nesse momento. Queria agradecer muito a presença de vocês e queria pedir licença aqui para... Diante da história de um dos maiores músicos da história do Brasil e diante desse início meio distópico que acabamos de vivenciar, eu queria pedir a licença de vocês para cantar o início de uma canção que me marcou profundamente na minha formação e que eu acho que tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui hoje. É uma canção do Milton Nascimento que diz assim... Quero a utopia, quero tudo e mais Quero a felicidade nos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça reine meu país Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizades, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. E os meninos e o povo no poder, eu quero ver. É Coração Civil do Milton Nascimento. Comecei, comecei, tô pensando desde o início aqui nesse momento distópico e o quanto nós ao celebrar a memória dessas personagens tão fantásticas, tão importantes para a história do Brasil, como nós queremos a utopia de uma sociedade democrática, de fato, uma sociedade em que as pessoas sejam tratadas em termos de igualdade, em que as oportunidades e as possibilidades de viver toda a potência que cada ser humano tem sejam reais nas vidas das pessoas. Eu quero a liberdade, quero a harmonia, quero a alegria dos olhos de um pai. É, e o Milton Nascimento é uma pessoa que me inspira muito, assim como o Paulo Silva, esse grande músico, um dos maiores músicos da história do Brasil, celebrado pela Ordem dos Músicos do Brasil, celebrado pelo próprio Vila lobos um outro dos grandes músicos brasileiros que todos e todas aqui provavelmente já conheceram em algum momento. É, o Paulo Silva é uma pessoa muito pouco conhecida diante do tamanho da sua contribuição, da sua importância para a formação não só da música brasileira, mas da própria sociedade como um todo. O Paulo Silva nasceu dia 1 de janeiro de 1892, um dia depois do meu aniversário, eu nasci dia 31 de dezembro, outro capricorniano, não é, Inaê? O, o, o biografado da Inae nasceu um dia antes do, do nascimento da Inaê, o meu, Paulo Silva, nasceu um dia depois do meu. Essas identificações que a gente vai construindo ao longo da pesquisa é, acabam trazendo uma outra camada ali de complexidade, um, uma admiração muito grande. O Paulo Silva teve a educação como a, a própria plataforma a partir da qual sua vida foi transformada. O Paulo Silva era um, um filho de uma mulher que tinha mais cinco filhos, ele é o sexto filho, e o pai dele faleceu quando ele tinha seis meses de idade. A mãe dele se muda para uma outra cidade, vem para o Rio de Janeiro, ela era, era do interior, e o Paulo Silva acaba entrando numa escola que muitos anos depois ficou muito famosa no Brasil por razões muito complicadas, que é a FUNABEM. Ele foi aluno interno da escola 15 de novembro, é, que depois vai se tornar a FUNABEM, nos anos 1960. E, e lá ele vai ter toda a trajetória dele, ele vai para lá com 7 anos de idade, e lá ele vai aprender um ofício, ele era vassoureiro, é, sapateiro, e aprende também a tocar o Bombardino, um instrumento musical, a partir do qual ele se destaca na escola é, e vai se tornar, com 17 anos, mestre de banda e logo depois, com 18, já era professor de música na escola. Era uma mente brilhante, era um intelectual brilhante que rapidamente se torna professor do Instituto Nacional de Música, o maior, a maior escola de música do Brasil na época que hoje é parte da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o Paulo Silva, antes de falecer, ele torna-se professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro na cadeira é, que ele era professor catedrático, que era contraponto, a cadeira de contraponto e fuga, uma especialidade musical muito difícil. O Paulo Silva tem essa trajetória de vitórias, de conquistas e, e de visibilidade social, já que ele era muito visível, pesquisando na Hemeroteca Digital com a ajuda da minha querida aluna Odara Dias, a gente fez uma pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e encontramos 303 reportagens sobre o Paulo Silva, 303 reportagens, entre 1910 e 1969. Então, ele era uma pessoa que tinha uma visibilidade, as pessoas falavam sobre, sobre o Paulo Silva, celebravam suas conquistas, também... É, nos deixavam saber sobre uma série de problemas que Paulo Silva vivenciou, muito em função do racismo, que é estruturante das desigualdades na sociedade brasileira. Então, ele teve que lutar contra o racismo de diferentes formas porque ele era um homem preto retinto e ocupando espaços de visibilidade social num espaço que é a intelectualidade, né? a universidade e, e a própria música erudita que não eram tão... tão... É, comuns para a população negra ao longo da, da sua trajetória. Ele faleceu em 1957. É, e no... O Paulo Silva tem uma história muito longa. É, vai ter que ler o livro para <risos> conhecer melhor. Mas é, ele se torna bacharel em direito, em função de um caso de racismo na, na universidade, na época, a Universidade do Brasil, depois vai se tornar a UFRJ. É um, é um caso que vale a pena conhecer. Isso está no livro, todo esse, essa, esse, essa, esse momento de dificuldade que ele passa, mas ele foi estudar direito, se torna advogado, bacharel em direito. E ao seu falecimento, é, é, os, os ex-estudantes, é, ele foi aluno, ele foi professor, por exemplo, do Pixinguinha. Pixinguinha queria ser aluno do Paulo Silva. O Tom Jobim foi aluno do Paulo Silva e falava sobre o Paulo Silva, há registros de o Donga falando do Paulo Silva, é, enfim, há uma série de, de grandes músicos brasileiros que tiveram a oportunidade de estudar com Paulo Silva, e ele era um professor muito querido, um professor é, que marcou muito a trajetória de alguns dos maiores músicos da história do Brasil, e após o seu falecimento foi criada uma sociedade de amigos do professor Paulo Silva, e essa sociedade de amigos do professor Paulo Silva erige um busto em frente à escola de música da UFRJ em 1969, poucos anos depois do falecimento do Paulo Silva, e lá nesse, nesse busto houve um, um, uma cerimônia cuja participação de muita gente, é, não só da família, dos ex-alunos, mas, por exemplo, Evandro Lins e Silva, que foi é, membro do Supremo Tribunal Federal, que havia sido colega de turma na Faculdade de Direito, na Faculdade Nacional de Direito, do Paulo Silva, então era uma pessoa que tinha uma visibilidade, o Vila lobos era um grande admirador e chegou a organizar em 1955 um festival de música Paulo Silva lá no prédio do Ministério da Educação para que as pessoas conhecessem a produção musical do Paulo Silva, já que ele era muito conhecido como professor e como autor de livros importantíssimos, livros que ainda hoje são lidos na França, por exemplo, onde ele foi traduzido e, e lá se encontram no Conservatório de Música de Paris, em várias outras instituições, os livros é, escritos pelo Paulo Silva sobre contraponto e fuga, principalmente, que eram a, a, a especialidade, a grande especialidade dele no âmbito da música erudita. É, mas foi a educação, foi a educação que tornou possível todas essas transformações, todas as viagens, todas as possibilidades que o Paulo Silva vivenciou em sua vida. Então, ele lutava contra o racismo também através da educação, através da seriedade, através da força com que ele apresentava suas ideias e caminhava, e caminhava, sem parar é, numa sociedade tão marcada pelo racismo, tão estruturada pelo racismo como a nossa. Então, é, com todas as possibilidades e complexidades de um homem negro retinto, professor de música erudita, na maior instituição de música na sociedade brasileira ele nunca deixou de lutar contra o racismo com as armas que ele considerava as armas mais interessantes. E eu acho importante ressaltar isso, porque eu tenho a certeza que essa coleção, as biografias, as memórias que nós apresentamos através das narrativas que construímos e apresentamos nesses livros, nessa coleção, são muito potentes para nos ajudar numa educação antirracista. Eu tenho certeza que o Paulo Silva ficaria muito feliz de ver essa coleção é, circulando na sociedade brasileira e nos ajudando a pensar em estratégias e possibilidades para lutarmos contra o racismo de diferentes formas, sem perder de vista que há várias formas de ser negro nessa sociedade, há várias formas de ser negro. Eu acho que... O título do livro é uma brincadeira um pouco com isso, né? o Paulo Silva tem um perfil um tanto diferente daquilo que se espera de um militante antirracista em função dos estereótipos que circulam na sociedade brasileira, mas ele nunca deixou de lutar contra o racismo das formas com as quais ele entendia que eram as melhores estratégias, as melhores ferramentas. Então, compreender essas diferenças, compreender essa pluralidade de possibilidades de ser negro e de lutar contra o racismo no Brasil, me parece ser uma contribuição dessa coleção. E, para além disso, é, precisamos de muitos e muitos e muitos outros livros sobre personagens é, diversas que formam a sociedade brasileira e que, infelizmente, em função do racismo, como eu já disse, nós não conhecemos. Salve Juliano Moreira, salve Maria de Lourdes do Vale Nascimento, salve Eduardo, salve todos, salve as, as autoras e autores que estão por aí produzindo textos e, e lutando contra o racismo e apresentando esse conhecimento tão importante sobre a história do Brasil, seja nas escolas, seja na universidade, seja no YouTube, seja na, na, na internet, lutando contra esses, essas pessoas que cultivam o ódio, que amam o ódio, que é uma contradição terrível, e nós seguimos com a utopia, nós seguimos na luta antirracista. Muito obrigado. E leiam, leiam, leiam a coleção, a coleção está muito boa. Parabéns para nós. Fernanda, e agora? Está contigo? Oba! É aí. E aí, eu acho que agora rola. Vamos tentar? Vamos? Vamos. É, desculpem aí, mas é... é Álvaro, coisa... Álvaro, só um minutinho, eu agradeci pela contabilidade, tá? Você não deve ter ouvido. <risos> eu ouvi, eu ouvi. Bom, pessoal, é, pelo lugar, é, queria dizer da enorme alegria de estar aqui ao lado de vocês, é, que são colegas, que, colegas queridíssimos, e queridíssimas, que pudemos trabalhar muito. Nós enfrentamos lutas desde o início do nosso projeto, Uh, se tiver picotando por favor me avisem uh, em 2013 o dinheiro não saiu demorou um ano para sair praticamente uh, então é um projeto de muita luta e muita resistência também tá? uh, já, então uh, o que está acontecendo hoje que aconteceu hoje é mais uma é mais uma etapa da nossa luta né que é a luta do povo negro também o tempo todo e de todos os antirracistas, é a nossa luta né porque o que nos atacaram hoje são negacionistas. São os mesmos e mesmo que matam mulheres por achar que ela torce para um time que ganhou a Taça Libertadores, como aconteceu ontem, né? e não torce para o time dele. Né? Que bate mulher, que tortura mulher, que bate em gay, que, que, que mata travestis, né? é, que defenestra a história de mulheres trans. Né? Que provocam feminicídio, ainda bem que a saudosa Dilma Rousseff criou, tornou isso crime, o um crime de feminicídio. Então, nada disso nos espanta. Nossa luta é sempre contra os racistas, né? os, os, os negacionários, aqueles que negam a importância da vacina, aqueles que negam a existência do racismo, aqueles que escravizam mulheres, como a Mariana, com a, a Manuela que ficou presa 40 anos praticamente em Minas, como escrava de uma família né, em Minas Gerais. Então, nada disso nos espanta quando escuto e vejo ataques como estes. Para nós, é mais uma etapa da luta. Nossa luta é cotidiana, é diária, é secular, e nós estamos aí para batalhar. Nós respondemos como? Com belas obras. Com as belas obras contando os passos de mulheres e homens negros e negras que estão aí nas páginas de livros, que vocês podem fazer download para ler. Né? São trajetórias lindas, maravilhosas, que, deixam, que estão marcadas na história. Esses ataques, o <risos> que, que são esses ataques? Nada. Né? São pessoas realmente que acreditam que a morte, a força, a tortura, são os melhores caminhos para se conseguir o que eles desejam. E, com isso, não há espaço para a diversidade humana, não há espaço para a vida, não há espaço para a alegria, não há espaço para a música, como a Nilka acabou de contar, não há espaço para Antônio, não há espaço para a Tereza, não há espaço para a Manuela, não há espaço para a Peri, que é meu filho, com Giovana, né, que está aqui com oito anos e está aqui tocando bar, como para tantas crianças de mães e pais que estão aqui nos ouvindo. Então, eu estou falando o nome dessas crianças, mas que essas crianças representem todas as demais crianças que estão aí, e pretendemos que com, essa, com essas obras, e tantas obras que fazemos cotidianamente, inclusive com o sétimo livro, que é de como trabalhar essas personalidades né, em escola, a gente possa fazer uma sociedade mais justa, mais bonita, mais alegre, mais feliz, mais cantante, mais dançante, mais sorridente e menos violenta. Em mente triste, como a nossa que vivemos hoje. É uma sociedade extremamente triste. Mas nós queremos contar vitórias. Vitórias de pessoas que não estão mais entre nós, mas que estão aí deixando o seu legado. E aí, eu contei a história de um dos caras incríveis, né? que marcaram a minha vida desde menino. Né? É, um homem negro, gaúcho, ventre livre, filho de um homem... É, que tinha saído da escravidão há dois anos E uma mãe que ainda era escrava Então um homem que nasce em 1880 Que vai acompanhar diversos movimentos Como a Revolução Federalista Ele vai acompanhar a Revolta da Armada Menino, menino né? Vai ser tropeiro no sul Vai ver os movimentos já pela marinha no Acre Ele vai ver o movimento de tropas ah, Para é, é, sufocar canudos grande Antônio Conselheiro né? vai acompanhar diversos movimentos, inclusive a revolta, a revolução russa em 1906, quando ele estava lá junto a muitos companheiros que junto com ele fizeram uma grande revolta que uh, finalmente mostrou para as elites que pobres tem limite ele, todo homem tem um senso de justiça, todo ser humano tem um senso de justiça ah, e teve uma hora que eles não aguentaram mais. Como é que é dar 200, 300, 400, 500 chibatadas nas costas de um homem, e uma pessoa? Como é construir grandes obras na babesca, mas ao mesmo tempo não dar as melhores As condições mínimas de trabalho para quem tem que tocar aquela obra na babesca todos os dias? Essas obras são as obras dos grandes ditos, dos grandes homens constroem palácios e depois não pensam em quantos milhares terão de ser torturados para deixar aquele palácio limpo, arrumado e funcional. Então, a revolta da Chibata, a revolta de João Cândido, é a revolta de tantos marinheiros na então, história do Brasil, até os dias atuais. É a luta dos marinheiros até os dias atuais, fuzileiros navais, que estão em luta, sempre por reivindicações. Eu espero... Que, uh, é por isso que a história da Revolta de Chibá, até pouco, não querem falar dela. Sabe por quê? Porque é simples. A revolta não estoura de uma hora para outra. A revolta é fruto de um projeto político. De ma... Pobres fazem projetos políticos, sim. Eles lutam, eles sabem organizar. E organizaram. E puseram, de uma hora para outra, toda a capital federal da República, charmosa, dita como a da Belle Époque. Ah? É, de joelhos sob os manheiros. Que bela época é essa, construída sobre a exploração de homens negros e mulheres racistas? Eu, hoje em dia, sou totalmente... Tenho muito, muita res, é, resistência a falar de uma bela época. Como é que se pode construir a bela época? Uma bela época sobre corpos negros, né? explorados cotidianamente para fazer essas obras. Não tá? Então, João Cândido foi um desses homens. Ele representa. Ele só estava lá porque ele era o mais antigo, mas ele representa tantos homens que lutaram por direitos humanos. Direitos humanos que os negacionistas hoje falam que é bobagem, que é mimimi. Isso tudo até a hora que bate nas costas deles, ou de algum dos seus familiares. Não, não é mimimi. Sentir uma burdoada de uma chibatada nas costas não é é. Né? Todos os seres humanos têm direitos e devem ser respeitados. E os marinheiros propuseram um projeto de reforma da Marinha de Guerra Brasileira para oficiais que nem em nenhum momento se preocuparam com quem daria a manutenção dessas, desses grandes armamentos de guerra comprados entre 1906 e 1910. É isso, compra com, com, um navio nuclear, poderíamos dizer assim, sem gente formada, sem a quantidade mínima de marinheiros para tocar essa grande obra. Foi o que aconteceu no Brasil nessa época. E, e a, João Cândido esteve aí. E os marinhos oficiais perseguiram João Cândido. Seja Quando é, é, que ele arrumasse emprego, para ele ficar numa miséria terrível, eles conseguiram. Durante muito tempo, foi uma luta tremenda, um homem que trabalhou até o... O fim da sua vida, praticamente, tá? Né? e ao mesmo tempo, é diminuir sua história. <risos> história é um lugar que não se mexe. Amigo. O que foi feito, está feito. Quem bradou contra a história da revolta da Chibata ficou no limbo, ficou na estrada. Não tem nada de Belo como almirante, quanto como contra almirante Belo. Ficou na estrada. Não existe, não representa nada. Frente comparada à história de João Cândido Felisberto. A marinha hoje, de guerra, ela é mais lembrada por João Cândido do que por qualquer outro herói, dito herói, da marinha de guerra hoje. Pouca gente conhece Barroso da marinha de guerra, mas conhece João Cândido. Desculpe, mas a marinha de guerra é mais reconhecida no Brasil e no mundo pela história de um homem negro do que dos seus oficiais brancos. Então, a Marinha de Guerra deveria, do meu ponto de vista, uma sugestão, siga quem quer, né? Deveria reconhecer essa contribuição e mostrar como a Marinha de Guerra mudou, melhorou. Tem problemas? Tem. Deve ser, deve escutar os marinheiros, os navais da atualidade? Sim, deve. Mas melhorou? Melhorou. Muita coisa. E a história da Revolta Chibata foi mais uma dessas histórias que ajudam qualquer instituição a crescer e João Cândido e seus companheiros contribuíram muito com o seu projeto político para a de guerra melhorar e crescer. E eu fecho o meu livro, que é um livro que eu conto toda a história da revolta, conta, mas conto também a trajetória desse homem ao longo do século XX, como ele sofreu, como foi difícil, como ele enfrentou movimentos políticos do século XX, como ele foi utilizado, o nome dele, foi lembrado o tempo todo no século XX para pensar... Nos principais momentos históricos do Brasil republicano, João Cândido esteve em todas as manchetes, ele era sempre lembrado, porque ele era sempre a lembrança de que, olha, os pobres podem se levantar de novo. Lembre-se da história de João Cândido. O maior barato, a minha pesquisa, foi essa, perceber como a história de João Cândido ficou marcada, como esse homem virou um sinônimo de cuidado. Né? Então, é, eu fecho esse meu livro, Fazendo uma homenagem a um homem que me apresentou a João Cândido, que foi meu pai, Severino, Benito Nascimento, um comunista retado, um homem negro pernambucano, poderoso, e que, de um determinado momento, pensando aí, lembrando do sétimo livro aí, sobre o ensino de história, e pensando em cada uma dessas personalidades para o ensino de história, né? É... Meu pai falava... Quando eu apresentei um, um trabalho final de curso de colégio, sexto ano, ou oitavo ano, alguma coisa, perdão, é, na época, desculpem, mas era terceiro ano do primeiro grau, né? hoje chamado, nem é mais primeiro grau, enfim, primário, primário, era o termo que se usava na época, ele questionou por que não tinham é, personalidades negras no trabalho de escola que estava fazendo, só tinha ruim, só tinha homens brancos. Né? Eu não sabia o que, que era, ele colocou, desde um cândido aí, e aí eu comecei a conhecer a história de João Cândido. Bom, então eu vou meu pai, e eu digo que os sete livros dessa coleção permitirão a todos os meninos e meninas negras, negros e brancos e brancas, mestiços, enfim, a não passar, mas não ter mais, que passar pela situação que eu passei com o meu pai, que foi uma coisa pedagógica. Sabe por quê? Porque agora, vocês, além dos personalidades que vocês já conhecem, Agora nós temos as personalidades negras trazidas aí por Inael Lopes, Amilcar Pieira, Giovanna, Marta Abril. Uh, é, per, peraí, Filhão. É, tem um rapaz aqui que não. Fernando Oliveira. Ai, e é, gente, hoje só. Não e, e Sofia, aí? gente falou da Sofia, aquela Patrícia. Ah, ok. Ele pediu para lembrar de uma coleguinha dele, a Sofia, que tem que falar da Sofia, que a Sofia é uma dessas crianças. ele é o um cara que. Marcante nessa história, né? Então, é, eu esqueci alguém, quando eu falei das pessoas, eu todo mundo, espero que não tenha se cortado alguém. Eu acho que eu falei de todo mundo, não falei? Faltei alguém? Enfim, uh, se eu faltei, por favor, me desculpe, mas eu acho que eu falei de todo mundo aqui. Uh, é, então, nós estamos aqui muito felizes, porque as nossas crianças terão essa história para contar, muitas histórias para contar, porque essa é uma primeira coleção, espero que outras coleções como essa surjam, porque o que temos de personagens negras para apresentar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, não faltam. E teremos muito trabalho pela frente. Beijo grande, um abraço grande, obrigado. Um prazer imenso estar com você. Valeu, gente. Bom, agora a gente vai mudar, assim, eu acho que bacana a gente terminar a Milka peraí a, Milka. a gente tinha que se despedir a Milka já saiu é, é bom quer dizer a gente agora vai, vai trocar as pessoas vão trocar que a gente vai ter a apresentação é, exatamente do, do, do, do, do que o Álvaro já, já, já colocou é, aí de importante é o, é o, é o volume 7 é, que é um. Ainda vamos ter jovens escritoras que produziram né, sobre a coordenação de Giovanna Xavier, é, os textos sobre as oficinas realizadas é, na escola é, é, jornalista Daniel Pisa. Então a gente se despede é, e deseja que a substituição vai ser maravilhosa, porque como é que esses personagens. Podem estar na, na sala de aula, né? Ficou muito lindo esse livro, emocionante, aliás. Estamos saindo, então. Ficam vocês. Beijo, Nayara. Boa noite. Olá. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Sim, Nayara, sim. Ah, obrigada. É, bom, então, boa noite. É, o meu nome é Nayara Cristina. E aí eu estou aqui hoje como representante do PET. É, a apresentação até aqui foi muito bonita, eu fiquei muito nervosa <risos> é, de estar com todos vocês e de pensar o que significa esse trabalho né, é, nas nossas trajetórias coletivas e individuais. Então, eu tinha organizado essa fala junto com o grupo e eu vou ler em partes em partes explicar para poder é, ficar registrado, né, a mensagem. O livro A Gente Só Sabe o Final Quando Encerra é um livro organizado a partir de artigos produzidos pelos bolsistas do Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes e Diversidades. Os textos produzidos narram um trabalho com oficinas pedagógicas sobre a intelectualidade negra na escola municipal Daniel Pisa, em Acari. É um livro inédito sobre a história do Brasil República no tempo presente, porque é narrado por estudantes da graduação, na UFRJ no século 21, fruto das ações afirmativas. É importante destacar algumas coisas que tornam a existência desse livro possível. A articulação entre ensino, pesquisa e extensão, o enfoque no domínio da literatura clássica, então os clássicos da historiografia, das ciências sociais, mas também a literatura cunhada em pensadores negros, intelectuais negros. A importância do fomento da bolsa para que a gente tivesse garantido o básico e assim pudesse pensar é, e elaborar enquanto pensadores negros. É, o desafio de tornar a linguagem acadêmica, que muitas vezes não consegue comunicar, uma linguagem compreensiva à sociedade no geral. A gente entende isso como a necessidade. É, se a mensagem ela não for passada, se a mensagem ela for truncada, se for numa linguagem que não comunique as pessoas, é, não nos serve. Então, a gente tem um trabalho muito grande no grupo nesse sentido. E a possibilidade dos nossos rostos, corpos e marcas serem registradas por meio das fotos. Né? Então, no, nesse, nesse sétimo livro, tem as nossas fotos, né? as fotos de estudantes negros. Apesar de contextualizada dessa maneira, para esse grupo, não é apenas um livro ou exclusivamente uma produção acadêmica. É também sobre a decisão de compromisso com as transformações sociais, amparadas pelo afeto, pela ancestralidade, que reuniu pessoas de diversos estados. Eu sou de São Paulo, o Ikson é de Porto Seguro, o Marlon é do Pará, gente já teve bolsistas de Minas Gerais, gente da Paraíba, pessoas de diversos lugares do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. E são essas, essas, essas experiências de mundo que, permite, que permitem que a gente tenha olhares diversos sobre essas experiências negras e possa produzir a partir dessas nossas localizações. Ainda nessa semana, o Marlon, que é o bolsista, que é paraense, disse que esse livro é o um impulso à realização de sonhos. Sonhos nossos, dos nossos familiares, dos nossos ancestrais, sonhos de cada um daqueles que acreditaram na importância dos movimentos sociais e negros, nas ações afirmativas, na importância de professores comprometidos em nos ensinar a operar com as ferramentas da academia. O grupo PET, especificamente as universidades, é, da UFRJ, ele, é, ele tem como enfoque os estudantes de origem popular. né? Então, pensando nesse contexto de ações afirmativas e desses estudantes que saem das mais variadas periferias e acessam a universidade. Então, é, como que se instrumentaliza né, essa, essas ferramentas acadêmicas e como que a gente aprende a usar e a falar é, dentro desse, desse molde que é estabelecido, e que não é assim. É uma questão, mas é isso a gente aprende a utilizar. Esse livro é sobre um trabalho que a Giovana iniciou lá em 2015, nos propõe a escrita de diários de bordo, reforçando a importância do domínio, do domínio da escrita acadêmica, do reconhecimento da, intele, da intelectualidade da narrativa em primeira pessoa, do compromisso com uma educação justa, libertadora e inclusiva. É sobre lágrimas, noites de sono mal dormidas, sobre a ressignificação do não lugar que é o espaço universitário. É sobre o ato político, é sobre a construção de autonomia, de autoestima, é sobre um trabalho coletivo, é sobre uma noção de coletividade dentro das diversas coletividades possíveis. É. Giovana nos ensinou que esse livro materializa a importância da formação contínua, comprometida e qualificada. Esse livro é um passo que abre caminhos nas encuridilhadas da vida. Então, enquanto representante do PET, nós, bolsistas, agradecemos a cada um dos professores aqui presentes, que acreditaram no nosso potencial, no nosso compromisso acadêmico, Inclusive no compromisso com a qualificação de que faríamos um trabalho de excelência e apostaram em nós. Em especial, a gente agradece e eu agradeço a Giovana, que como orientadora, no sentido mais profundo de orientadora, porque não teria outra palavra, nos conduziu até aqui. Ensinando a importância de pensar e compreender nossos propósitos individuais e coletivos que junto conosco passou adversidades, quedas, ressurgimentos, mas que hoje, com orgulho, vai encerrando o ciclo com bolsistas, historiadores, estou me formando, graças a Deus, cientistas sociais, geógrafos, mas acima de tudo, pessoas com orgulho de suas trajetórias, de suas famílias, de suas periferias. Você nos ensinou a reconhecer e utilizar as nossas asas. Muito obrigada. <risos> o que dizer? É... Bom, acho que tudo já, já foi dito. né? Acho que é sobre, sobre missão e talento também, para cumprir a missão. E vocês cumpriram essa missão lindamente. E é lindo participar, é lindo voar com vocês, é maravilhoso. E, e é muito bonito acompanhar esse processo de ver vocês se tornando referência historiográfica, para inspirar novas pesquisas, novas possibilidades escritas de histórias pautadas nas nossas trajetórias, nas nossas formas de, de pensar. Eu acho que o projeto Personagens do Pós-Abolição é sobre isso também, né? a possibilidade de diversificar a linguagem acadêmica e fazer, uma pesquisa, e fazer pesquisa, ensino e extensão que tem um compromisso com o lado de fora da universidade e, no nosso caso, especificamente com o nosso povo, com a comunidade negra, que é a maioria da população brasileira, que é protagonista, sempre foi e sempre será da, da história desse país. Então, que bom que a gente está aqui hoje, nesse momento político é, difícil, com essa atmosfera de, de violência, de morte, podendo falar de... De vida, de sonho, de futuro em andamento, de continuidade. Parabéns, Nayara, parabéns a todos os autores do, do livro: Marlon, Verônica, Wixon, Pamela, é, todo mundo que está dentro desse livro, Claudielli, representando a escola Daniel Pisa. É, muito bom, muito bom mesmo fazer parte dessa, dessa história e, e conduzir essa missão. Vocês são maravilhosos e que bom que a gente tem vocês para nos, nos inspirarem a seguir, a seguir voando, né? Eu acho que, que é isso, muito, muito orgulho, tá? Uhum. Não, só o rostinho dela. A Marta vai voltar, Fernanda? Tá. Ela disse que voltaria. Só um minutinho, gente. Está tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Vai? Aqui já. Já. Que espetáculo, hein? Lindo, Giovana, parabéns a todo o Grupo Pet. Muito linda essas oficinas. Já. Que espetáculo, hein? Lindo, Giovana, parabéns a todo o Grupo Pet. Muito linda essas oficinas. Tem alguma dando... é aba, de repente, não é? é não, que eu estava no YouTube, né? Aí deu... <risos> É, muito bom então e e, e, e Naê, a turma toda não vai voltar nem né? álvaro também não não deu bom então tá na tá na hora da gente encerrar não é e eu tô exausta mas muito feliz muito emocionada pelo por esse trabalho por a gente ter chegado até aqui é, é uma trajetória né são nós somos é, personagens também né? personagens da historiografia é muito prazer escrever isso esses livros com vocês e principalmente com esses jovens eu acompanhei as oficinas é, com ele uma parte das oficinas né Agarra, é, é assim é, é, é a esperança né que a gente vai é conseguir inibir esses grupos, né? A gente foi para Costa Barros. Eu sou uma professora branca, né? Rio de Janeiro. Hoje moro em Niterói, mas ah, né? Demorar, não sei quanto tempo de metrô para chegar em Costa Barros. Eu estou acostumada, evidentemente, a lidar com com, com setores populares. Ah, trabalhar, fazer pesquisa, mas eu sou uma historiadora né, da Universidade Federal Fluminense, né, de um, eu falo de um local é, muito privilegiado. Então, ver os jovens do PET fazendo o trabalho né, de transformação de tantos jovens negros com um conteúdo é, que realmente transforma e subverte foi para mim uma enorme esperança. E acho que esse volume 7, né, que tenhamos muitos volumes 7 nessa, nessa trajetória. Bom, obrigada. Eu acho que vocês podiam também se despedir. Tchau, gente. Tudo de bom. Muito bom estar com vocês, muito bom, muito bom mesmo participar dessa coleção e que a gente siga em frente produzindo e fortalecendo a luta antirracista através da produção de conhecimento que é, enfim, importantíssima para essa sociedade tão desigual. Tudo de bom. Um abração. Tchau, gente. Um beijo grande, muito bom, né? Muito amor, muita paz, muita saúde para todo mundo. E a gente segue se renovando, se, se recriando. Muito bom, muito boa essa oportunidade de estar aqui hoje falando e fazendo... Pesquisa com financiamento público, ensino e extensão de ponta de, de excelência. E gratuito, para espalhar o amor, o bom conhecimento, o conhecimento que muda e transforma para quem se permite essa jornada. Então, por favor, baixem os volumes e semeiem esse conhecimento, porque ele é do bem, ele é puro bem. Tá bom? Um beijão. Obrigadão. Gente, muito obrigada por ter acompanhado aqui com a gente. Baixem os livros, façam, façam circular, é, baixem tanto os livros das biografias quanto o material para trabalhar nas escolas também, com as oficinas. Vamos fazer esse conhecimento circular e valorizar esse investimento público que mostra a importância né, do investimento em pesquisa, em formação de jovens, professores e professoras e fazer esse conhecimento chegar onde ele precisa chegar. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela parceria de todo mundo, pelo crescimento aí nesse, ao longo desse tempo de projeto, e que a gente possa ver cada vez mais é, ações como essas que nós estabelecemos né, é, crescendo e sendo cada vez mais frequentes na universidade brasileira também. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.